Você vai ficar assim agora Vai. Pareceu quando eu comecei E aí galera Hoje eu vou refazer o vídeo aí De como ensinar a montar o skate Porque lá ficou muito ruim Eu achei que ficou muito ruim E é isso aí, vou refazer o vídeo Então, pra montar um skate Eu vou usar Essas rodas aqui nessas rodas aqui é que eu estava usando já Vou usar esse rolamento aqui é, Headbones Eu vou usar parafusos de base não sei Chaves Vou usar esse aqui Vou usar esses trancos aqui que eu também estava usando Tá muito zoado, não precisa se tá aqui pra eu comprar outro eu vou usar adesivos Adesivos pra colar no shape e, Enfim, eu vou usar o shape também e eu também vou usar essa lixa aqui que é Mob Creep. O Lab, que eu É isso aí. Então, pra cortar. pra fazer todos os bagulhos que cortar, eu vou usar um estilete. Uma porcaria, eu tô Então vamos lá, vou colocar o plástico aqui da lixa. A lixa aqui, essa lixa aqui tem vários jeitos de você colocar ela Tem o jeito de você arrancar aqui, você, tipo, você vai arrancando a o bagulho aqui Vai arrancando e vai colando aqui Tipo, daí você arranca mais aqui e vai colando Assim, é, meio, é mais difícil na minha opinião Tem outro que você arranca tudo e vai tentando acertar nas pontas aqui assim Daí eu acho mais, mais fácil desse jeito Eu vou fazer desse jeito Vou começar limpando aqui o cheio pão. O com mistura de pão. Tá cheio. De pão. Então, vou começar aqui. tomar aqui. Deixa eu ver aqui um pouco, se pra certo Vou destacar. É destacar. Você coloca aqui. Ó, esse, esse vai dar tudo certo aqui. E assim. Esse não vai ficar sobrando nada aqui. Se tiver certeza, você, você solta a lixa dele. Aí você dá aquela outra vista assim. E assim aí. Daí a tiver certeza tá certo certa, se você apertar ela assim, ó, começa a apertar do meio, que é melhor, daí ela vai afundando tudo certo assim, na minha opinião particular pessoal minha, ela é assim, daí eu acho que vai melhor daí, aperta bem para não ficar bolha, porque senão se ficar bolha vai ficar feio, essa lixa aqui da MOB, ela é boa porque ela vem furada, daí ela evita menos ficar bolha menos bolha é furadinho, pressiona bem assim para não ficar nenhuma bolha e é isso aí, depois de feito isso você virar aqui, ver se tá tudo certinho Aí, ó Meu caso ficou tudo certo aqui daí é isso aí Então, pra demarcar aqui Onde você vai cortar com o estilete Você usa uma chave Ou alguma coisa assim do tipo pra, Daí você pega e passa assim Passando as bordas assim pra demarcar Onde você vai cortar, pra tá fazer uma macabra vai ficar mais ou menos assim eu acabei de bem demarcado é isso aí, a gente não vai se as em 2016 então, pra <risos> fazer aqui você vai fazer até marcar aqui os bagulho você pega seu estilete assim, toma então, então, cuidado pra não cortar a mão que machuca né eu acho tá então, marcando aqui daí você pega marca um guardão nossa aqui não pedaço nem papel não, daí você corta no Meio, na verdade, e aí corta aqui na beirada do bagulho. Você corta aqui também aí, Você corta aqui de novo, aqui assim. E aí, você corta aqui. Dá uma cortada no meio também, porque não? Mais ou menos no meio assim. É fácil lutar, porque tinha que ter uns checkpoints. O bagulho é doído né? Então, depois de você ter cortado aqui, você pega o seu estilete maroto aqui assim. Aí você começa aqui, ó. você pega daqui Pode começar em qualquer lugar É, eu mesmo, vou começar de tudo. lugar ó. É bom que você, tipo, pega e apoia Apoia, apoia... Você apoia ele Apoia ele em algum lugar Então, depois que você recortou aqui, se tiver ficado uma falha aqui, você só pegou as rebarbas que sobraram, as rebarbas que sobraram. Você pega ela e passa a né? Só Precisa passar em volta do shape pra ficar tudo certo. Pra dar uma disfarçada aí, se você errar. E daí é isso aí. Então, você colocar os trancos. Daí, você pega aqui os trancos, você vai virar aqui. O shape já é escutou. E desce. Vou colocar aqui pra ver. Deu certo. Se não der certo, você vai ter que fazer outro furo pra encaixar no truque. Meu deu certo aqui, certinho. Daí pra fazer a marcação, você vira aqui, ó. Daí você vira o shape. Daí aqui, tá aqui, desse bagulho aqui. Daí você pega a chave ali mesmo, ou, ou sei lá. O próprio parafuso. O próprio parafuso do truque. Daí você pega o furo. Vou usar a aqui. Daí você pega, pressiona aqui, ó. coloca aqui. esse você fura. Primeiro eu vou demonstrar tudo em um, um truque, depois eu monto o outro. Sem gravar. Pra não ficar muito longo o vídeo. Daí você vai pegar o truque aqui, colocar aqui a linha certa. Aqui vai pegar os 4 parafusos. E 4, 4, 5, é de noite. Deixa eu virar aqui tá ver. É bom você virar também. Fazer de novo aqui, ó. Tá é melhor. É, Aí, daí assim É só você pegar o parafuso Tá aqui Isso é muito aqui atrás Entrou. Aí, entrou eu então, tenho uma dica, você pega a porca. Vou colocar nesse primeiro aqui. Você apenas segura aqui com a chave A pra não espanar ela. Daí com a chave 8 aqui, ou se for parafuso gringo de outra marca assim, você... chave 10. O meu nacional que eu uso é a 8. Nossa, segura aqui. Tem com a 8, você roda. Deixa eu rodar ela aqui. Pra não espanar muito fácil essa chave. você ter colocado esse lado aqui, esse lado, daí você vai na diagonal, tipo, daqui você vai aqui, você cochou aqui, você vai aqui. Por quê? Porque você, daí ele vai ficar menos banco, vai ficar mais, mais reto. Daqui, depois você põe pra cá, depois daqui, depois daqui. Eu vou fazer aí é isso aí. Eu coloquei aqui os trancos, eu coloquei todos aqui, ó. todos os dois, coloquei aqui, naquele esquema lá que eu falei, aqui, depois aqui. E é isso aí, ficou assim e agora vamos para a parte final: que é a roda, as rodas aí, os Spitfire que eu estou usando, eu já usava elas também. Vou abrir aqui o rolamento, eu já usava esse, daqui, esse isolamento que é, é o que eu, que eu já usava. Ó, vou pegar dois aqui, ó. vou pegar dois aqui. Pra quem não sabe como coloca, coloca primeiro, ó, tá vendo a capinha do rolamento? Essa capinha? Você pega ela, coloca pra cá, ó. Tipo, você vira ela pra cá. Aí você vai aqui, pega a roda, aí você coloca aqui, ó. Aí você pressiona, já é. Daí o próximo, você coloca novamente, ó, a capinha pra cá. Aí pega, pressiona. Feito isso, você vai pegar a porta aqui que tem aqui que prende a roda no truque vai parafusar ela pegar uma chave 13 para apertar aqui é só você apertar é só você apertar Ó, oh, você pode tentar deixar o joguinho assim é sempre bom tentar deixar alinhado aqui, ó. para não, não ficar tanto ah, a barra que tem aqui, ó. Pra não tentar ficar tudo. Tenta deixar o parafuso na mesma reta aqui. Só que às vezes vai ficar muito jogo. Daí você dá uma apertada mais. Eu gosto de deixar um tanto assim, ó. tanto assim. Ó. E aí a roda bem. Fica legal. Então, terminando de colocar aqui. aqui, aqui. Aí assim. É jeito que eu gosto. E é isso aí. Termina, terminei de montar aqui o skate. Ficou assim shape sete aí trinquil roda não sei vocês aí como montar o skate e é isso aí, é, eu refiz o vídeo, porque aquele outro, como eu tinha falado tinha ficado muito, muito ruim, sei lá, não gostei eu não sei se isso vai ficar bom também mas acho que vai ficar melhor do que lá se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários deixa, esse, deixa o like aí pra fortalecer nós aí vamos tentar bater recorde de like aí, sem likes, vamos tentar aí sem likes, e é isso aí se é novo no canal, inscreva-se pra ficar ligado aí no conteúdo que é da hora e tem nossos parceiros aí, tá tudo na descrição, não esqueça aí da Skate dos Sonhos, a loja aí, Skate dos Sonhos que nos apoia aí, tipo, tem desconto de 10% aí né, em todo mês de dezembro, você usa o cupom que tá aparecendo aí na tela em algum lugar, até aqui na base 10, você tem 10% de desconto em todo mês de dezembro, é isso aí.